Tragédia. Morre uma das maiores estrelas da Globo, após internação às pressas e perfuração fatal. Notícia foi confirmada pelo sobrinho do famoso, que foi responsável por várias novelas de sucesso da emissora carioca. Morreu, nesta terça-feira, dia 26 de outubro, o autor Gilberto Braga, considerado uma das grandes estrelas da alta cúpula da Globo que detém as principais produções de novelas do país. O falecimento do escritor foi confirmado pelo sobrinho, segundo informações do G1. Ele havia sofrido uma perfuração no esôfago e sido internado com urgência há quatro dias. Depois disso, Gilberto Braga ainda acabou enfrentando outras complicações, que acabaram causando a morte. Ele vinha há alguns anos com vários problemas de saúde e passou por uma cirurgia na coluna, uma no coração e uma hidrocefalia, contou o familiar. Ele acabou indo para o hospital na semana passada. Ele foi internado já bem mal e lá foi constatada uma infecção generalizada por conta de uma perfuração no esôfago. Acrescentou o rapaz. Gilberto Braga. Morreu aos 75 anos, no Rio de Janeiro. Produções de sucesso na Globo O veterano foi responsável por grandes tramas da platinada. Dentre elas, Dancing Days, Celebridade e Vale Tudo, que trouxe à tona a ícona e memorável vilã Odete Reutemann, de Beatriz Segal. Gilberto também foi autor de Paraíso Tropical, que conta a história das gêmeas Paula e Thaís, interpretadas por Alessandra Negrini. A trama, inclusive, foi vencedora do Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2008. Aliás, o folhetim está sendo reprisado no Viva, um dos canais pagos da Globo.